Bom, então só a título de prestação de contas, né, para deixar vocês a parte do que nós estamos fazendo, eu coloquei no ar hoje duas campanhas. É, temos duas campanhas aqui que elas rodam em feed de notícia e também no history. Duas campanhas feitas com imagem. É, as campanhas ainda não tem relatório, que entrou, foram aprovadas agora há pouco. Está né? aqui ati ativo. Então, por isso que não, não, aparece ainda, não aparece ainda valor em nada. Mas aqui, só para mostrar para vocês o criativo, né? são duas campanhas que vão ficar, previsão é de ficar no ar até domingo que vem, Direcionado para o público de 13 a 75, bem no geral mesmo. Por quê? Essa campanha eu estou fazendo para as pessoas que assistiram o live do Maurinho. Né? Então eu quero pegar esp fazer especificamente um remarketing para essas pessoas que assistiram o live do Maurinho nos últimos 30 dias. Aí. Então é por isso que eu não determino, só determino a, a, o local, né? um raio de 7 quilômetros aqui dentro de Rolândia e deixo aberto o público de 13 a, 16, a 65 anos, para não, não limitar. É, o criativo da campanha é essa imagem essa imagem aqui na lateral, ó. É, um, é uma imagem né, com deixar um, no, o mínimo né, possível de, de, de texto na imagem, é, e a, outra, a outro anúncio que a gente está rodando também é nesse sentido, com esse mesmo criativo, o que eu mudo aqui nesse outro anúncio é o público, aí nesse anúncio, eu estendo um pouco mais o público. Né? Eu estendo e já começo a segmentar esse público um pouco mais. Eu coloco pessoas que têm interesse em fast food, pessoas que têm interesse em, em restaurante e assim por diante. Então, a gente já, já aumenta já um pouco mais é, e estende um pouco mais esse público. E, e, e para ver se a gente consegue atingir um público maior. Né? Eu acabei de colocar no ar também. É, é uma terceira campanha. Direcionada especificamente para... Aqui, estou colocando ela ainda no ar. Para gerar tráfego naquele link que vocês me passaram. O link do meu cadastro. E especificamente no History. Então o criativo do anúncio é esse daqui é um vídeo, né? Um vídeo que roda, tem é um vídeo tem tem áudio também no vídeo, uma trilha de fundo. Eu mandei o um vídeo para vocês. Pessoa baixa, né? Para baixar ela arrasta para cima e, e baixa para ter acesso ao link que vocês mandaram. Então eu estou colocando no ar agora esse esse anúncio. Então assim isso tudo eu vou mandar para vocês depois por relatório, né? Certinho qual anúncio que teve mais envolvimento. Estou colocando aqui é, nesse anúncio R$10,00 diariamente, vitalício e vitalício R$10 em 10 em cada um. Então, depois vocês vão ter uma noção do que realmente foi gasto, o alcance que nós tivemos de cada um desses anúncios. Esse anúncio disso, eu vou fazer uma outra variação dele também para o público food e para a gente entender o que vai dando resultado. Eu só queria, depois, se possível, vocês me encaminhassem um relatório do que está tendo de conversão realmente nesse link, se está tendo ou não conversão. Lógico que a nossa principal meta aqui é, é o número de pessoas alcançadas, mas é importante ter, ter uma ideia da conversão do que está dando certo ou não. Valeu, obrigado, estamos à disposição.